pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda E hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é este vestido Que eu nem preciso falar, né? Meninas, olha que graça Ele ficou bem certinho no corpo, tá? Ele tem a parte do babado aqui, em com este recorte Ele tem vários recortes Eu vou virar pra vocês verem as costas Aqui na parte da frente a gente usou esse aviamento com o cinto, ele ficou muito lindo e pra fazer este vestido aqui eu usei o tecido ponto Roma que eu recebi lá do site Saia de Saia, tem outras cores e eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação pra quem quiser estar adquirindo este tecido. Ele é ideal pra fazer esse tipo de vestido porque ele tem bastante elastano, tá?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 Vou passar carbono em tudo e aí eu volto pra gente começar a costurar, tá bom? Então, agora, pessoal, que nós já cortamos todas as peças, a gente já vai começar a montar, tá? Eu vou montar aqui a frente com vocês e a parte das costas vocês vão repetir o mesmo processo que eu vou fazer. É muito parecido, na verdade, é praticamente igual, a única coisa que muda na frente é o bico que tem na saia. Mas isso não vai interferir em nada, até por isso que eu estou montando a frente com vocês, tá? Então, nós vamos pegar aqui a parte de cima da saia, vamos tirar o molde. Ó, vamos pegar essa parte aqui, que está cortada na dobra do tecido, e vamos unir pelas laterais. Então, você vai colocar, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido. E aqui, do outro lado, a mesma coisa, e vai passar uma costura aqui, olha, deixa eu virar de assim, vai passar uma costura pelas duas laterais, unindo aqui a parte da nossa saia, tá vendo? Olha, vai ficar desta forma, depois que você uniu essa parte, você vai vir com o babado da sua saia. E vai colocar aqui, olha, lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E vai passar uma costura unindo o babado na sua saia. Que ele vai ficar desta forma aqui, costuradinho, tá certo? Vamos pegar a parte da blusa... E a parte das mangas, a parte da manga você vai abrir, vai colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido e passar uma costura aqui pela lateral. Tá? Então, a gente vai pra máquina agora fazer esses passos aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Eu vou passar tudo na overlock, mas se você não tiver overlock, você vai passar no ponto zigue-zague da sua máquina doméstica com aquela agulha de cabeça dourada que não tem problema costura tranquilo ok então agora a gente vai para máquina Bom, pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que, que eu fiz, olha. Na parte aqui que eu estava unindo, eu decidi colocar este aviamento, gente, olha isso. Olha o brilho disso. Então, o que, que eu fiz? Antes de unir as laterais, eu cortei um pedacinho de tecido, olha, e coloquei aqui junto na hora de fechar, tá vendo? Ficou como se fosse um cintinho. E como esse tecido, ele tem muito elastano, não tem problema, porque como a gente colocou esta parte aqui, olha, ele estica. Então, na hora de vestir, então, ficou super certinho. Já provei no corpo pra ver como que fica, eu adorei o resultado. Só isso que eu fiz. Agora, eu vim aqui... ai ah, coloquei aqui, olha, um acabamento na manga. Mas esse tecido nem precisa fazer acabamento, porque ele não desfia. Eu coloquei esse acabamento aqui, e o mesmo acabamento que eu coloquei aqui, é o que nós vamos colocar aqui no decote, tá bom? Deixa eu cortar esse monte de linha aqui. Ó, aqui na parte do decote, então, você vai pegar a fita métrica e vai medir aí a circunferência total aí do seu decote, tá? Aí, você vai pegar, depois que você tirar essa medida, você vai cortar, se você tiver tecido suficiente pra cortar uma tira reta no tamanho total, beleza, você corta. No meu caso, como eu não tinha tecido suficiente, eu cortei duas tiras, tá vendo? E aí, eu vou unir aqui, vou colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e vou passar uma costura pelas laterais. Essa tira você pode cortar na largura que você preferir, vai ficar, a minha vai ficar nessa largura, tá vendo? Mas aí, a largura é seu critério. Depois que você pegar e unir as tiras pelas laterais, você vai vir aqui no seu decote... E vai encaixar a sua tira aqui, tá vendo? É só vir aqui, então, e encaixar a tira. Vocês vão pra máquina comigo e a gente vai fazer esse processo na máquina e o vestido já vai estar finalizado. Se você quiser fazer a barra dele, você pode fazer, ou como eu disse, não tem necessidade, porque esse tecido não desfia, tá? Eu passei aqui, olha, uma vez na overlock e eu vou dobrar só este pedacinho aqui pra dentro e passar uma costurinha reta na máquina, tá? Mas se você não quiser, não precisa, então, agora a gente vai para a máquina novamente fazer esse processo aqui do decote, tá? pessoal, então tá aqui o resultado final do vestido, eu adorei o resultado e gente, estou apaixonada nesse tecido, é maravilhoso esse tecido de trabalhar e além disso, ele fica muito bom no corpo, porque ele é grosso, ele não marca, sabe? Eu amei o resultado desse vestido, deu em cima a quantidade de tecido que eu tinha pra fazer e mesmo assim deu pra fazer bastante recorte no vestido, como vocês podem ver, né? Aqui na parte da saia na frente... Ele dá uma inclinada, tá vendo? Eu fiz esse modelo pra aumentar um pouco o meu quadril. Eu não tenho quadril, então, eu achei que deu uma boa aumentada no meu quadril. Gostei bastante do efeito que deu. O molde desse vestido vai estar disponível no meu site do 36 ao 56. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vestido e eu espero vocês em um próximo vídeo.